Vamos detonar! Vamos detonar agora! Vamos detonar essa porra! Caralho, tem um cara aqui em cima, me pegando pelo flanco Puta que pariu Caralho olha o Nico, olha o Nico no chão hein? Nico no chão Tiro no cu do cara! Ah, filha da puta! Oh, oh, oh, oh. Tomar no oh. Caralho! Não vai que meu filho! Ah, filha da puta Tá no chão, a loirinha tá no chão não dá pra subir por aqui Aí, pegaram ela, acho, hein Eu não sei não Oh. É isso, o dia todo. Tem aí, Breno. Tem aí, hein? Chupa essa! Puta, peguei na pancada! Morre, uma rivelada! Puta! Deus. Se fudão! Tá no chão, cara! Pega ele aí, não sei se. Pegou, boa, boa. Morre, filha da puta! Fudão! Ah, não, mano! Puta que pariu, eu não vi que tava vindo essa vaca. Robocop, oh, hein? Meteu um robocop. Essa Senhora! Chupa essa! Às vezes me surpreendo comigo! Destrói os caras aí, cara Opa, mina, caralho Quase que eu passei por cima Vou Pegar o Breno aqui, ajudar o Breno É nóis, é nóis, é nóis Tem dois aqui comigo. Se foda! Nossa, levei, levei, levei, levei! Tá no chão. Puta, vai vir matar e ajudar a mina. Se foda! Caralho. Morri. Três ali onde eu morri, hein. Caralho, 1.300 Robocop agora? Puta que pariu. Tá, tá quase lá também, ó. Vou pegar isso aqui, ó. merda do diamante Aqui? fudeu Puta, morri caralho que morte idiota que morte idiota caí do bagulho caralho ó oh, robocop vou chamar e valeu a pena mano vou chamar a porra do Robocop agora ó oh, Robozão, Robozão na área Cadê Cadê você? Cadê você? Ele tá longe, tá longe. Morre, filha da puta! Tiro na coluna, meu irmão. Tem aqui, tem aqui. Mataram. as nossas costas aqui, ó Tô no chão, tô no chão Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Tem... Ó, tá aí uma vaquinha no chão aqui Se alguém conseguir, me ajuda Vai, Robocop, atira nessa puta aí, caralho Matou aí o Robocop, cara Por que o cara matou na mina que tava no chão? Não entendi essa Aqui. Puta. Ah. Me ajuda aqui pega o cara, vai pro cara, eu tô te matando. Tá vendo, eu vou dar uma granada. Que Outra granada. Ó, e mata o funk. essa. Tem uma vaca no chão aqui comigo, matou, beleza, boa. Ajuda aqui, ajuda aqui, Bruno. Bruno, Bruno, Bruno. Bruno. Ah, tá de boa, de Morri, morri. Vou chamar. Magia negra, meu irmão. Magia negra pros caras. Vamos lá. Hum. Deu, puta, alguém me salva aqui, tentei salvar você e não conseguiu. Eu dou flash, mano, sabe? Caralho! Mata esse motovela aí, cê. Caraca! Ah, tá ali, tá tudo ali. Nossa, mas o que é isso? Ficaram cara nas nossas costas ali, hein? Aê, aê! Boa! Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal! Compartilha essa porra também! Vamos detonar!